Bom, não sei você, mas às vezes eu me vejo é, com muitas coisas para fazer com muito pouco tempo. Isso é, é muito engraçado, porque é como se eu trabalhasse, trabalhasse, trabalhasse, é como se eu fizesse várias coisas e nada, enfim, nada, nada terminasse, como se tudo continuasse, enfim, como o fluxo não continuasse. Então é muito comum eu ter várias coisas para fazer e às vezes o meu dia inteiro, ficar o dia inteiro trabalhando, e depois pensar, caramba, poxa, não dei atenção para um amigo, não respondi ele direito, então vi uma mensagem e não respondi e tal. Isso é muito comum. Não sei se isso acontece com você, mas uma coisa que eu aprendi, que tá me ajudando bastante, que eu quero compartilhar com você hoje, é realmente uma coisa muito simples, mas que às vezes a gente não faz. E essa coisa é simplesmente pedir ajuda. É realmente muito simples, pedir ajuda, cara. Se você tá sentindo isso que eu sinto, né? É, talvez você não esteja pedindo tanto ajuda quanto você poderia pedir. Inclusive, é, eu já falei isso em outros vídeos, mas esses vídeos hoje eles só são possíveis de serem feitos porque o Davi me ajuda. Se ele não me ajudasse, eu não ia conseguir manter uma frequência de gravação, os vídeos com thumbnails, editados, então, estarem aqui no YouTube passar uma mensagem bacana para você. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando para você conseguir alcançar aquilo que você precisa resolver. Muitas vezes eu sou um pouco vago né, naquilo, porque eu sei que nem sempre as coisas que estão dentro de você você compartilha com todas as pessoas. Talvez algumas coisas você carregue sozinho, e aí realmente isso acaba deixando a vida mais pesada. Então, eu até sou um pouco vago nisso porque eu entendo que e nem tudo a gente conta para todo mundo isso acontece comigo também mas é muito importante que algumas coisas em específico você tenha um pouco mais de coragem você deixa a vergonha de lado e você peça ajuda mesmo porque quando você pede ajuda é uma outra pessoa ela vai te dar uma visão que talvez esteja no seu ponto cego ela vai te ajudar a fazer uma tarefa que se você fizesse sozinho ia ser muito pesada por exemplo para mim se eu precisasse posicionar a câmera sentar aqui colocar o áudio para gravar, falar com você, editar, editar, combinar, fazer uma, uma série de outras coisas, eu não conseguiria passar uma mensagem da mesma forma que se eu fizesse sozinho. Com certeza, se eu fizesse sozinho, iria ser com muito menos qualidade. Você pode ver até aqui no canal mesmo. Existem vários vídeos que eu gravei sozinho que não estão tão bons. Você pode pesquisar que em outros vídeos você vai ver que o que eu tô falando é verdade. Daniel será que a mentoria, será que uma consultoria seria uma forma de pedir ajuda? E a resposta é sim, porque se você alcança alguém, se você pede ajuda para alguém que já passou por aquilo que você está vivendo, é muito mais provável que essa pessoa ela te passe uma determinada experiência naquela área e que ela consiga te ajudar com isso. Só para também ter uma diferença, um processo de mentoria é diferente de uma opinião aleatória. Muitas pessoas elas já vão ter passado, se você não souber a quem pedir ajuda de verdade, uma pessoa ela vai te dar uma opinião que... Onde ela vai querer que você faça aquilo que ela fez e não vai te ajudar de verdade. Então uma ajuda ela realmente precisa ser uma ajuda um pouco neutra para que você possa ter as melhores atitudes, mas que seja uma ajuda orientada. Então, baseado experiência eu você talvez você possa fazer isso, isso, isso, isso, isso, isso, isso. isso. Então, não algo determinado, não algo imposto, né? mas algo que, que faça você refletir, algo que realmente possa ser um, um braço a mais, que possa ser uma pessoa que abra um caminho para você caminhar. É muito mais fácil, passar realmente por uma trilha, né? até lembrei de uma trilha que eu fiz recentemente por Pão de Açúcar, né? é muito mais fácil chegar no topo passando por um caminho já aberto. Se você precisar abrir o caminho, vai ser muito mais difícil chegar no topo. Então, eu sei que é muito difícil às vezes pedir ajuda. Eu até gravei um vídeo também falando sobre isso, sobre o orgulho. Né? Às vezes o orgulho impede que a gente peça ajuda. Se você quiser dar uma conferida lá, você pode ver, eu vou deixar aqui na descrição também, é, para que você resolva essa questão do orgulho e peça mais ajuda. Você vai perceber que... Quanto mais ajuda você pede, mais leve a sua vida vai ficar. E que talvez aquilo que hoje esteja sendo muito pesado para você, nem era tão pesado assim. Você só precisava realmente ter outras pessoas te apoiando, outras pessoas próximas de você, para você conseguir ir mais longe. Então, ninguém chega no topo sozinho. Quanto mais ajuda você tiver, mais longe você vai ter. Mas longe você vai chegar. Desculpa, é, eu acabei falando errado. Então agora eu quero pedir a sua ajuda. Né? Já que eu falei sobre isso, quero pedir a sua ajuda. Eu quero que esse canal chegue a um milhão de inscritos, então me ajuda aqui, cara. Clica aqui em curtir, é, se inscreva no canal, e você vai estar me ajudando a realizar essa meta, a fazer com que essa mensagem chegue para mais pessoas. Se você gostou, assista os próximos vídeos, eles vão estar aqui no canal também. E entra lá no site que tem muita coisa bacana para ser vista lá. Daniel .com .br, Tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!